Companheiro, oh, oh. como que é o seu nome? Fica aqui, fica aqui mais perto, como que é o seu nome olhando pra cá? Meu nome é Donizete, eu digo Donizete. Você conhece o Romildo há quanto tempo? Comecei a trabalhar com o Romildo em 2010. Romildo foi um, dizia se assim, um pai pra mim. Eu saí de uma fábrica e eu dizia que tá ganhando salário de fábrica. Eu bem... Próximo do ferro velho. aí eu fiquei sabendo que estava precisando de alguém para trabalhar. eu pedi uma oportunidade para ele, me deu a oportunidade, na quinta-feira, para a guarda de setembro, pedi conta da não estava trabalhando para trabalhar com o Fui lá trabalhando com ele por quatro meses e me deu a oportunidade de tirar a minha categoria D, que a, a eu já tinha. Você tira a sua categoria D e põe você para trabalhar de caminhão. Pessoal, meu, não não tenho dinheiro agora, então vai lá que eu vou pagar pra você, na outra escola brasileira. Mas ele pagou é. pra mim, e ele deu a metade do uma... meu Muito bom. de passado. Deus abençoe, viu? Como que é o seu nome, eu, de novo? Euripes Donizete. Euripus Donizete. É. Você começou a trabalhar com ele, você tinha quantos anos, já? Ah, já tava Comecei a trabalhar é. com ele? É. eu comecei a trabalhar, com com 21, 22 anos, 22. quando eu comecei a trabalhar com ele. É isso aí, é uma história bonita. É uma história. Ele ajudou muita gente. Ajudou né? muita gente, né? Muitas pessoas que eu diziesse assim, é. não... não tinha uma forma para mortos serviço ajudando. Já... É, eu falei eu ele... não, não. <risos> naquela palavra, muita gente comeu pão lá por causa dos... é. do que ele catou e vendeu lá para o né? Eu fui o um Pagou desce. água e luz lá. Eu fui o um É o é um é um pouco ajuntado, levando, a pessoa ia dando valor e. Dando, um favor. Ó. É isso aí. Então, vamos lá. Ó, oh, Deus, Deus abençoe, viu? Romildo foi especial, né? Foi ótimo pessoa. Vai fazer muita falta em nossas vidas. Muita falta. Deus Senhor. abençoe. Tem que chegar Eu, tá? lá. Falou? O um abraço. Falou. Vou cuidar da nossa assessoria, tá? Pode ficar tranquilo. Obrigado, meu irmão. Obrigado do apoio, viu? Obrigado. Ué, ver aqui. dá uma volta. Vocês vieram passear aqui hoje? Vamos é. visitar ela. Eu estou aqui do Romildo. Romildo. Oh, Romildo. Serro Velho. A senhora falou, pode falar. Eu, eu vou falar o seguinte. Eu, escuto, eu ouvi aqui uma pessoa falando que comprou uma casa um, com coisas que ela juntava vendia para o Sr. Romildo. E ela estava falando se não fosse ele, eu não teria minha casa hoje. É. Yeah. E muita já gente foi tomou muito, café. Muito com... gratificante foi isso, isso daí, viu? É. E muita gente tomou café lá com ele, ele era uma pessoa maravilhosa. E foi muito bom mesmo. Foi né? muito bom mesmo. Aqui está o filho. Você é o seu mais novo, né? Do meio. Do meio. O Fabrício é o mais novo. Fabrício. E você tem o seu depósito já aqui. Amém. Grande. Deus abençoa muito você, você também. Deus abençoe, porque você tem exemplo, né? Amém. E companheira tocando a vida pra frente, viu? é lá, Ela é. dirige até caminhão. É, ué, tá certo. Uhum. Ah, a a Celino não, não ajudava na carroça? Empurrar o carrinho, a mãe dele? Agora é caminhão, tem que aprender a dirigir o caminhão. É isso aí. Deus abençoe. Amém. Mim. Deus Amém. abençoe. Mim. Eu vou esperar só a Celi, que eu quero deixar uma palavra aqui dela.